Olá, minhas guerreiras, sou o professor Emílio Júnior. No treino de hoje, irei apresentar a vocês uma técnica que, independente da idade, vai ajudar a trabalhar muito. Não só os seus glúteos, mas também as suas costas e ombro. Como de costume, eu vou ensinar o passo a passo, mas quem vai fazer esse treinamento vai ser minha mãe, comprovando para você que, independente da sua idade, dá para ter resultados malhando em casa. Vamos lá. Primeira coisa, o que, que você vai fazer? Vou ficar de lado para você poder visualizar de uma maneira mais correta. Pés paralelos à largura do quadril. Pés paralelos à largura do quadril. Você vai flexionar o seu tronco lentamente à frente e vai esticar os seus braços, projetando o seu bumbum atrás. Assim, segura, volta com o braço esticado, fica de pé, reto, braço sempre reto, OK? Deixa eu ficar assim para você ter uma visualização melhor. Vai, abaixar o tronco, esticar os braços e volta à posição inicial. Mais uma vez, vai abaixar e esticar os braços, sempre projetando o bumbum atrás e volta à posição inicial. Agora que você já aprendeu essa técnica, não se esqueça, esse vídeo faz parte da promoção para, quem sabe, você faturar 5 bicicletas. uma das cinco bicicletas que nós teremos em dezembro. A promoção é o seguinte. Nós temos que bater uma meta de 500 mil seguidores até dezembro deste ano de 2020. Se nós batermos essa meta, o nosso apoiador irá liberar aqui para o canal cinco bicicletas ergométricas, cinco bolas daquelas bolas bola pilates de pilates o nosso nutricionista vai doar 50 cardápios nutricionais completos 25 para emagrecimento e 25 para ganho de massa magra. E eu irei doar mais 50 treinos completos. Basta você fazer o seguinte, ser inscrita no canal, clicar no joinha e lá embaixo nos comentários, você vai colocar o seu nome e o seu CEP. Mais nada, a professor, não tem o CEP. O seu nome e a sua cidade. Mais nada. E aí, quando for... Final do ano, se nós chegarmos à meta de 500 mil inscritos, nós teremos essa promoção no nosso Instagram @emidio_srj SRJ. Agora eu vou chamar minha mãe, que ela vai fazer o um treinamento aqui. Vem cá, mãe, vamos lá. Isso, como é que fala? Bom dia, minhas amigas. Isso, bom dia, boa tarde. Boa noite, a gente sabe que horas que você está você tá assistindo esse vídeo. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. A senhora vai ficar de frente para mim. Isso, isso. Pés paralelos sempre à largura do quadril, do jeito que ela está ali. E ela vai fazer só esse movimento aqui. ó. Está em pé, estufa peitoral, isso, estufa peitoral sim. Contrai o abdômen. Vai curvar. Ela vai curvando o tronco à frente e projetando o braço. Vai. Curva e projeta o braço. Vai. Desce mais. Desce mais. Isso. Levanta. Sente o bumbum. Sim. Volta à posição inicial. Isso. Mais uma vez. Vai. Isso. Dois. Vai. Isso. Joga bem o bumbum lá atrás, esticando a perna. Vai. Vai. 3, isso, sobe, vamos embora, vamos fazer 4, vai, 4, isso independente da idade, que muitas de vocês continuam fazendo, muitas de vocês têm aquele preconceito, né ah, professor, eu já estou de idade, não fica legal, eu, eu queria malhar meu bumbum, ah, por quê? Só porque você já está com uma certa idade. Você ainda é uma menina. Aí você vai deixar de malhar as coisas que você sempre gostou. Lembrando que o nosso país, a preferência nacional de todas as mulheres, é o quê? Perna, bumbum e abdômen. Depois vem braço. A verdade é essa. Com os homens, já é diferente. Muitos homens querem peito. Então, se você gosta, sempre mantendo os braços esticados do lado do corpo. Não muda não. Vai lá. Vai, desce. Desce. Isso. Agora. Isso. Volta com o braço esticado do lado do corpo. Isso é muito importante você sempre respeitar o exercício. Não muda o exercício. Isso. Sentindo bem Vamos embora. Continua. Esse tipo de treinamento estava falando, ele trabalha posterior de coxas, ele trabalha quadríceps, ele trabalha também ó, a região dos seus glúteos, vai pegar todas as suas costas, essa região aqui das costas, volta, isso, continua sempre esticando o braço, para braço sempre esticado, vamos embora, não deixa, não encolhe o braço, vamos embora, isso... Vai, continua, ó, oh, braço esticado, isso, desce, isso, jogando o bumbum atrás, isso, sobe. Não tem uma contagem. Outro ponto importante, você vai fazer até quando você aguentar. Minha mãe está fazendo aqui o máximo que ela aguentar, sobe. Agora, dá uma descansada. Nós vamos fazer agora o treinamento, o mesmo treino, já deu para soar, já deu para suar. Nós vamos fazer o mesmo treino, porém agora com uma agilidade. Ela vai fazer mais rápido esse movimento mais rápido o movimento só que ela vai conseguir descer mais porque ela vai fazer mais rápido ok então vamos lá mesmo movimento vai mais rápido isso e sobe isso e direto sobe isso direto isso esse tipo de treinamento minha guerreira meu guerreiro independente que você seja homem seja mulher você está trabalhando todo o seu corpo e Principalmente a região dos glúteos posterior de coxas e quadríceps esticando os braços para os braços do lado do corpo, faz certinho. Isso aí, vamos embora. Braço do lado do corpo faz certinho. Isso, joga um, um, um lá atrás, ó. Vai lá atrás, volta. Isso, joga um, um, um lá atrás. Isso, braço esticado, nunca braço dobrado Flexionado, vai Isso gente, vamos embora E assim você vai fazendo o seu treinamento em casa E é, é o que eu falo gente 77 anos, vai fazer 78 anos agora Falta menos de um mês para fazer 78 anos Malhando um treinamento que Poderia prescrever para qualquer pessoa Em qualquer idade dentro da academia Isso aí, ok Parou agora esse exercício vira de frente, fica melhor do lado. Né? Isso aí. Agora eu vou fazer um exercício que nós iremos manter essa mesma base. Ao invés dela elevar o braço à frente, ela vai utilizar carga. Carga é peso. Então, ela vai colocar o peso aqui assim. Vou mostrar para vocês como é que é feito. Ó. Chega um pouquinho para lá. Isso. Vai pegar, colocar assim. Ambas as garrafas PET. Essas garrafas elas têm dois litros de água. Vai segurar a garrafa PET. Vai só ó, dobrar, jogar o bumbum lá atrás. Volta. Dobra, joga o bumbum lá atrás. Volta. Sempre estufando o peitoral, contraindo o abdômen. Dobrou, descendo. Isso. Jogou o bumbum lá atrás. Volta. Dobrou, descendo. Jogou o bumbum lá atrás e volta segura ambas as garrafas PET segura mais aqui ó sempre segurando mais embaixo da garrafa isso isso joga agora a garrafa no ombro põe a garrafa no ombro apoia a garrafa no ombro fica de lado como você tava isso assim agora você vai só abaixar fazer o mesmo movimento estufa o peito desce jogando o bumbum atrás isso não não é agachamento não é agachamento, é só fazer o mesmo movimento. Isso! É só o mesmo movimento, não é agachamento, gente. Vamos embora! Isso! Isso! Vai, desce! Isso! Desce! Vai mais! Isso! Mais rápido! Vamos lá! Jogando o bumbum atrás! Mais rápido! Não vem muito para frente, não! Para aí! Volta, desce! Isso! Vamos embora! isso continua, está observando como é que você consegue pegar bem fazendo fazer um movimento, é isso que eu quero que vocês aprendam, é isso que eu quero que vocês tirem proveito, então através de treinamentos simples como esse que você vai fazer na sua casa, você consegue realmente ter resultado mas lembrando, antes de iniciar qualquer rotina de treinamento tem que ter autorização do seu médico a liberação, para que você malhe com segurança, afinal de contas segurança sempre em primeiro Lugar, vamos lá, continua, isso ó. apoia, apoia, isso fecha o cotovelo, desce, isso vai, isso já tá dando para suar, já tá dando para sentir, não tá? Isso! Ótimo! Isso, desce, jogando bumbum lá atrás, sempre ó. bumbum lá atrás, isso perfeito! Vamos embora, continua. Isso, continua. e Isso, ela está fazendo sem vontade. Quando eu não aguentar mais, você fala, tá. ok? Ela vai fazendo sem vontade. Isso daí é a resistência muscular dela. Não significa que você tenha que acompanhar a resistência muscular que minha mãe está fazendo o treinamento. Ela consegue fazer com essa resistência muscular que eu mesmo nem me preocupo em contar porque eu sei que minha mãe é capaz, até porque a vida, a questão de sempre ter sido uma ex atleta, boa alimentação, boa noite de sono. Então, você que começou a treinar hoje, faça sempre dentro dos seus limites, não tem que se comparar a ela, ou querer, sabe, às vezes nós queremos, não, quero chegar perto porque eu sou mais nova, ou eu tenho a mesma idade e não admito não ter conseguido. Tudo é treinamento, tudo é questão de prática. Através da prática você consegue atingir seus objetivos. E Dá mais quantas? Bora, Já está terminando? Vamos fazer só só oito para finalizar. Vamos embora. Desce, jogando um bumbum lá atrás. Isso. Agora ela chegou no máximo. Tem. Ela chegou no máximo. Eu pedi mais oito para carregar o máximo, a estrutura dela. Isso sem dobrar os joelhos. se Isso. Vambora. Sete. Isso. Vambora. Oi. Perfeito. Vambora. Nove. Isso tá bom. tá bom nove já. Dez. Mais ah, então vai, então vai. Oh. Ah, vai acho que ela disse que aguenta, só que tem que fazer certinho. Tem que descer tudo. Isso. Vambora. Três. Isso. Tá indo bem atrás. Tá indo bem Quatro. atrás. Legal. Acho que já tá bom já. Isso aí. Fez mais 15 após o treinamento dela ter sido. Finalizado. Ela fez várias repetições, eu não contei quantas repetições minha mãe fez. Isso é deixo bem claro. Ela fez quanto o corpo dela aguentou com segurança, não foi? É. Soou bastante. Letal, vira aqui. O trabalho que nós fizemos aqui pegou essa região aqui da lombar, pegou para vertebral, pegou os eletrodes da espinha dela, Pegou as escápulas, trabalhou as costas, trabalhando tanto o trapézio superior, deixa eu virar aqui assim, trapézio médio e trapézio inferior, e principalmente, trabalhou o postei de coxas e trabalhou também as panturrilhas com um exercício bem simples que você pode fazer em casa, você pode fazer onde você estiver. Mas lembrando, sempre tenha autorização do seu médico, tenha descanso, não basta você simplesmente pegar qualquer treinamento e fazendo por conta própria. Sempre tenha também a supervisão de um professor de educação física ou um nutricionista para prescrever a sua dieta. Só mais uma coisa, voltando a falar da promoção. A promoção do canal é o seguinte, se nós batermos a meta de 500 mil inscritos até dezembro, se nós batermos a meta de 500 mil inscritos até dezembro, o nosso apoiador vai dar aqui no canal 5 bicicletas ergométricas, 5 bolas de pilates, o nosso nutricionista está fornecendo 50... Ratos nutricionais completos, seja para grande massa magra, seja para emagrecimento, e eu e ainda vou estar fornecendo mais 50 treinamentos completo. Então, são 5 bicicletas, 5 bolas, 50 fichas, 50 fichas de treinamento, 50 cardápios. Para participar, basta ser inscrito no canal, apertar o joinha e lá embaixo, nos comentários, você vai colocar o seu nome e a sua cidade e já está valendo. Muito obrigado pelo carinho, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.